Jovem herói, eu tenho certeza que você clicou nesse vídeo porque é um grande fã do Lanterna Verde. E lógico, quer aumentar um pouco a sua bibliografia sobre o personagem e conhecer as suas melhores histórias. Por isso, o herói de hoje preparou esse vídeo especial para que você possa conhecer tudo, em detalhes, sobre o homem que irá nos proteger no dia mais claro e na noite mais densa, o Lanterna Verde. Assim, pode clicar aqui no botão de se inscrever e se torne você também um herói de hoje porque o nosso vídeo vai começar agora! A nossa primeira história mais importante pra mim da mitologia do Lanterna Verde é a revista Emerald Dawn número 2. Essa história é muito importante porque acaba mostrando a relação entre o Hal Jordan e o Sinestro. E isso é um ponto muito importante pra eu falar aqui rapidamente. Embora o Hal Jordan e o Sinestro sejam grandes inimigos, eles também eram amigos no passado. Eles tinham uma relação de cumplicidade. E essa história mostra como que os dois construíram essa relação, como que a amizade deles foi construída. Até porque, pensa comigo, uou, se você tem o Obi-Wan e o Anakin como sendo o mestre, o aprendiz e o Anakin vira do mal, aqui temos como se fosse o Obi-Wan indo para o caminho do mal. Então ficou uma história muito boa, mostrar como que se deu a relação entre os dois personagens, e como a sua inimizade acabou surgindo, com a traição do sinestro. Eu acho que é uma revista muito boa, porque consegue adaptar muito bem todo esse ato de como funciona a relação entre os dois. E por isso, vale muito a pena que você leia. A segunda revista mais importante que temos que falar aqui é a revista Green Lantern Secret Origins, do, escrita pelo Geoff Jones. E olha, essa história é muito importante, porque acaba conseguindo adaptar um pouco de como seria o mito do Lanterna Verde incluindo novos elementos. E eu acredito que realmente ficou uma história muito boa. A gente tinha o Lanterna Verde sendo utilizado desde a época que ele morreu quando foi o Parallax. E agora a gente ele tem sendo muito melhor escrito e adaptado por um dos melhores escritores da atualidade. Ficou uma história muito boa e parte desse material com certeza foi usado para fazer o filme. Embora os dois tenham sido feitos no mesmo ano, a gente tem até mesmo o Hector Hammond. Isso, aquele vilão do filme do Lanterna Verde com um pouco de papel de maior destaque. E por isso, vale a pena que você leia essa revista. A nossa terceira revista mais importante do Lanterna Verde fica com toda certeza a revista Lanterna Verde Noite Mais Densa. O evento mais esperado da mitologia dos Lanternas Verdes sempre foi a chegada da noite mais densa. E nessa história, tivemos finalmente ela chegando. E todas as implicações que foram causadas nas vidas dos heróis de toda a editora por conta da chegada do Necron, um dos maiores personagens da DC Comics, e a verdadeira personificação da morte. Ou será que seria a morte do Sandman? Clica aqui nesse card que você vai descobrir qual é a verdadeira personificação da morte da DC. E olha, vale muito a pena, ficou um vídeo bem legal. Sendo assim a gente tinha um Necron chegando, Sendo assim, a gente tinha o um Necron chegando e mostrando todo o seu potencial. E é uma história incrível, porque podemos ver todas as Lanternas se unindo para deter uma ameaça em comum. Então, Sinestro, Larfleeze e Atrocitos têm que superar as suas adversidades e as suas rivalidades com as outras tropas para se unir e, assim, impedir o fim de toda a criação. Vale muito a pena e, com toda a certeza, é uma das melhores histórias do Lanterna Verde. Nossa segunda revista para chegar ao nosso Top 1 é a revista Green Lantern Gigante's Tale. Uma história que serve muito para a mitologia do Lanterna Verde, porque acaba introduzindo outros conceitos que a gente nem podia imaginar. Basicamente, o universo foi criado pela presença com a sua mão, e um cientista maltusiano da mesma raça que acabaria se tornando no futuro a raça dos guardiões do universo acabou decidindo voltar ao passado, e com isso, ele apagou toda a história da criação, então o nosso universo nasceu velho, sem uma história verdadeira, porque nunca vimos o que a presença de fato acabou fazendo. E assim, o nosso universo também acabou reagindo. Então, se existe uma Terra positiva, logo existiu uma Terra negativa, a dimensão da antimatéria, de onde no futuro acabaria surgindo o antimonitor. Na revista Gwent's Tale, todas essas histórias são um pouco mais exploradas, mostrando também toda a história dos Guardiões do Universo, e como que todos os Malthusianos deixaram o seu planeta para colonizar diversos mundos. A história acompanha o Gantt, um dos Guardiões do Universo, ao lado do Lanterna Verde Hal Jordan, e ela é muito bem escrita e mostra de fato quem é o Lanterna Verde e quais são as suas motivações, e quais ainda foram as motivações dos Guardiões para os criar. Nossa primeira história é a minha história favorita do Lanterna Verde. Se chama Liga da Justiça, a Nova Fronteira. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores histórias não do Lanterna, mas também da Liga. Isso porque Darwin Cook era um grande fã da editora, mas principalmente na sua juventude, ele era um fã do Lanterna Verde. E por isso, nessa história temos o Lanterna Verde desempenhando um papel principal. Na trama, basicamente temos o nascimento do Hal Jordan, enquanto a Terra está enfrentando uma nova ameaça, e todos seus heróis têm que se unir contra uma poderosa invasão alienígena. É uma ótima história que poderia ter sido muito facilmente adaptada para um filme, porque consegue mostrar tanto a chegada do Caçador de Marte, quanto a revelação do Superman ao mundo, quanto o início das ações do Batman, e além disso, também consegue mostrar como que surge o Lanterna Verde. Pensa comigo, o Lanterna Verde tem o um anel mais poderoso do universo nas suas mãos, arma viva que pode fazer tudo o que a sua mente desejar, e ainda assim, ele acaba sendo derrotado pelo super-homem, que é basicamente um kriptoniano, isso não faz muito sentido como que os guardiões do universo, um dos seres mais poderosos de todos, acabaram criando um apetrecho para ser mais fraco do que um Kryptoniano? Essa história mostra tudo isso em detalhes, e por isso, é uma das histórias que você deve ler, porque essa pra mim é a melhor história do Lanterna Verde. Bem, jovem herói, esse é o nosso vídeo de hoje, falando sobre as melhores histórias do Lanterna Verde. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui no canal e clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais vídeos, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Escaraplex!